Olá, sapinha! Oi, queridinha! Olá, minha paixão! A Você chama só canta? do amor! Você falou agora. Acabou está de falar! A me queimar! Eu não suporto viver sozinho! Não faça isso, não! Eu não consigo viver na solidão! Vovó? O que foi? Quem é? Chapeuzinho! Eu tô indo ver você. Ah, e... querida, eu, eu. Eu estou ocupada. Eu preciso resolver um probleminha. Ah! Vovó, vovó, o que houve? Eu tenho que ir, querida. Banzai! Ai, não. Sr. Bod, a minha voz está em perigo.